E devido também ao intercâmbio, eu consegui entrar hoje na Stefanini, que é uma multinacional que está em diversos países. Hoje eu trabalho como UX Design. Olá pessoal, eu é o Jonathan. Eu sou formado no curso de Sistemas para a Internet na FATEC do Benzelar. E atualmente eu sou desenvolvedor na XP Investimentos. Eu comecei o curso de Sistemas para a Internet em 2016. E no primeiro semestre eu já vi que a Infatec era uma muito boa.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 E a empresa que eu tô que eu atualmente. Então, eu acho que é um curso muito relevante e é um curso que me ajudou bastante, sem dúvida nenhuma, na minha carreira. Beleza? Vendo essas duas entrevistas, podemos notar que o curso de Sistemas para a Internet irá lhe oferecer muitas oportunidades, seja aqui no Brasil ou até no exterior. A oportunidade é algo que não falta nessa área. Mas e é aí? que está esperando? Vem estudar com a gente!